Esse vídeo é pra você que está desesperado, não consegue financiar porque a tua renda não aumentou. Ou se aumentou, a Selic aumentou de tanta forma que o valor, a taxa de juros ela também acabou aumentando que a sua renda para financiar o mesmo valor que você se planejou em 2018, 2019 ou 2020, não tá dando boa agora em 2022. Isso tá acontecendo com você? E no final eu quero dar uma dica pra você que Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Márcio Guimarães, corretor de imóvel, investidor, trader e especialista em ajudar você a conseguir comprar o seu imóvel a ser aprovado no financiamento. O vídeo de hoje é para falar sobre a taxa Selic? Não, não é para falar sobre a taxa Selic. O vídeo de hoje é para falar com aquelas pessoas que compraram o imóvel há um, a dois, a três, até mais ou menos quatro anos atrás e vai receber agora em 2022 as chaves. Você sabe o que tá para te esperar? Agora tá te esperando agora. Você já mais ou menos imaginou com esse aumento da taxa Selic se você não fez um financiamento associativo? Por que que eu tô gravando esse vídeo? Bom, eu tenho recebido através do meu canal no Instagram, se você não é meu seguidor lá no Instagram, já aproveita e segue aqui, porque lá muitas pessoas me mandam às vezes algumas mensagens desesperadas, que não estão conseguindo financiamento agora, porque o corretor em 2018 falou isso, o corretor em 2019, 2020 falou aquilo e não tem agora tal. Mas, mas a maioria das dúvidas e do desespero é porque como a taxa Selic subiu, Hoje está em, até deixei anotado aqui, ó, em 11.75 foi subiu subiu essa taxa agora em um ponto percentual pelo pela reunião que teve dia 16 agora de, de, de março, né? O cupom subiu para 11.75, essa taxa subiu e ainda ainda não foi repassada para os, o financiamento imobiliário. Ainda, acredito que vá. Em 2020, eu fiz, no início de 2020, alguns vídeos falando que os juros estavam bons, tal realmente caiu um pouquinho mais em alguns meses, mas logo depois ele começou a subir. Aí fiz alguns vídeos falando sobre modalidade de crédito, muitas pessoas meteram a boca falando que ia cair por causa da do problema de saúde que nós estávamos vivendo, eu não sei o que, que acontece com essas pessoas, falando que por eu ser corretor, eu sempre avisei, eu sou o corretor de imóvel, né? É, em todos os vídeos, é porque eu quero vender imóvel? Não, não. Obviamente que hoje eu só não vivo, obviamente, do, da venda de imóvel. Existem outras é, possibilidades de renda que eu acabei criando. Eu, eu fiz mais ou menos aqui, para buscar essas fontes, uma uma pequena é, análise né busca de fontes de informações e eu vi que em março de 2020 o custo efetivo total, o custo efetivo não é os juros que estavam sendo falados no, no, aí no, no site, tá? O custo efetivo total é aquele que já tem todos os encargos e tal, para você financiar que fica lá no teu contrato. O custo efetivo total estava em torno de 8,25 é, ao ano, né? A média para estar tá isso, dos juros, era em torno de 7, ponto alguma coisa. Lá em 2020, março de 2020, você sabe quanto que está agora em março de 2022? Está em 10,6% ao ano. O que, que isso quer dizer? Uma pessoa com mais ou menos 30 anos, tá? Mais ou menos 30 anos, financiando um imóvel de 400 mil, dando uma entrada, comprando na planta, tá? Dando uma entrada aqui em média é de 30%, ela iria financiar 280 mil reais. Ou seja, 30% de 400 são 120 mil reais ela estaria dando nesse período aí de obra, 3 anos, tá? E financiaria 280 mil é, quando fosse entregar a chave, se não fizesse pelo crédito associativo, que daí você paga aí durante aqueles juros de obra, que eles falam, que muitas pessoas reclamam, ah, mas é, é juros de obra, isso é isso, é aquilo, tal, mas é melhor, porque agora você já teria o teu financiamento com a taxa lá de três anos atrás, de dois anos atrás, e não pegaria taxa nova agora, né? Como muitos disseram aí, né, que iriam baixar as taxas de juros, né? E muito pelo contrário, pela previsão aí, os juros é para aumentar. Tá, então, mas vamos lá. Se você financiasse em 2020 esse mesmo imóvel lá atrás, você, com é, somando aí todas as suas parcelas durante aí 30 anos, daria um total de um imóvel de 400 mil. Anota aí é um absurdo! Tá, os juros é um absurdo. Você pagaria 618 .692, com 61 centavos lá em 2020. Hoje, em 2022, você vai pagar por causa desse aumento dessa taxa de juros 689.495,28. Dá uma diferença maior, né? Uma diferença maior um absurdo, mas uma diferença do que você vai pagar a mais, né? Você vai pagar a mais em torno de R$ 71.000 a mais. Porque talvez, ou não fez um associativo naquele momento. Ah, mas imóvel de 400 mil Guimarães não tinha, não dava para fazer associativo. Beleza, realmente, só alguns imóveis era possível fazer, não tinha como financiar. Ah, mas eu vou esperar para financiar depois, comprei na planta tal. Cara. É, é o risco você não comprou não comprou um produto pronto porque não pôde realmente precisou fazer o financiamento e é justamente sobre isso que eu quero falar no final do vídeo eu não vou dar só o problema eu quero dar uma solução são na verdade três soluções para vocês então fica comigo nesse vídeo até o final porque tem três soluções para você no final desse vídeo não é apenas um problema a selic está aumentando a tua renda precisa aumentar. Se não aumentou, você vai ter um problema, mas eu tenho três soluções para tentar te ajudar. Aí vai de você querer ou não, tá? Então, como você pode perceber, o teu financiamento praticamente é o mesmo, porém, por causa da taxa de juros, você vai, vai pagar mais no final do financiamento. Um outro detalhe importante com esse aumento da taxa Selic que eu percebi é que, Muitas pessoas, deixa eu beber um pouco de água aqui que eu tô saindo numa gripe, gente. Muitas pessoas vão adiar a decisão de compra agora no imóvel na planta. Né? Até imóvel pronto mesmo, no imóvel. Por quê que elas vão adiar? Porque o juros está mais, mais alto. Por, o juros está mais alto. Obviamente isso é um controle tá? do governo para tentar... Frear a inflação, né? Isso, Eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo falando sobre, sobre isso. A gente pode falar sobre isso num vídeo é, futuro, se vocês quiserem. É, é, com juros mais altos, as pessoas adiam a decisão de compra. Adiando a decisão de compra... Algumas muitas pessoas não vão realizar o sonho da casa própria, vão continuar com o problema. E o maior problema, como eu falei no início, é, são as pessoas que compraram o imóvel há dois, três anos atrás e vão receber agora em 2028. Por quê? Como eu estava é, explanando aqui, se você fosse financiar 280 mil, você ia precisar ter uma renda de 8.500 mais ou menos em 2020 para financiar o mesmo valor. Hoje, você vai precisar ter uma renda de mais ou menos quase R$ reais a mais em torno de 9.800 e pouquinho para financiar os mesmos 280 mil, reais, né? Então, o que, que está acontecendo agora? As pessoas estão fazendo essas perguntas para mim lá. A renda precisou aumentar. Se você manteve a sua renda ou se sua renda caiu, vai ser forçado a fazer um distrato, tá? Isso mesmo, infelizmente, você vai ter que destratar o teu imóvel porque não existe nada que fala, ah, mas eu não sabia que os juros infelizmente não tem que fazer. É, ah, mas o corretor não, infelizmente também não tinha como prever. Ah, é, mas a construtora infelizmente você vai ter que fazer ou entregar lá o financiamento que é uma obrigação tua, manter a tua a tua saúde financeira até agora boa para conseguir o financiamento ou fazer o distrato. Bom, este é o maior problema. Agora, quais são as soluções que eu quero dar para você agora aqui no final desse vídeo? Bom, são três soluções e eu acho que a última é a melhor tá e, bom, a primeira é o seguinte primeira coisa, você vai, é, é muito importante você ir até a, a construtora, conversar no departamento financeiro, conversar com o preference com qualquer pessoa que te, possa te ajudar, não é na imobiliária não é com o corretor, é com a construtora e passar as suas informações por quê? a construtora é muito ruim ela fazer distrato é péssimo né, por mais que você vá pagar aí multa de 25 a 50% do valor que você já pagou é muito ruim a construtora fazer essa esse distrato e colocar o imóvel à venda de novo não é bom para ela não imagine não imagina isso não tá então essa seria a primeira solução qual é a segunda solução que eu vejo bom a segunda solução é você buscar créditos em bancos menores não nesses bancos aí que você ainda vai conseguir o financiamento como aí caixa econômica bradesco tal é buscar em umas cooperativas é ou bancos menores que conseguem é, te ajudar aí para não é, diminuir a tua margem de financiamento justamente porque você já tá com uma renda pequena, tá? Essa seria, seria a segunda solução. E antes de falar a terceira, eu vou pedir para você que se você tá gostando deste conteúdo, se você puder me ajudar, já na moral aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, para que eu possa melhorar aí o meu ânimo, né? Porque, pô, a gente precisa ter ânimo, motivação, e vocês são as minhas motivações. Quanto mais like eu tenho, vi, vi que fiz o conteúdo legal, quanto mais comentário eu tenho, Vi vou que tá sendo interessante para as pessoas e produzo vídeos melhores e vou produzindo e buscando conteúdo para oferecer para vocês e a sugestão de pauta é só você escrever para mim aqui embaixo na descrição tá é, não deixa de se inscrever no canal não, que isso é muito no seu no canal porque isso é muito importante para mim bom qual que é a terceira então é a, a, a terceira opção que eu tenho para dar para vocês bom a terceira opção nada mais é do que o que eu estou fazendo o que, que eu fiz na verdade, eu separei um dinheiro durante o, o período que eu trabalho, ganhando, vendendo imóvel e tal, separei uma grana, não é grana alta não, gente, como 500 reais, 300 reais, 100 reais, tá? E comecei a fazer alguns investimentos. Ah, Guimarães, investimento com 100 reais e você tem uma renda extra? Não é isso que eu tô falando. Bom, eu vou deixar o link nesse vídeo, caso você queira conhecer o que eu estou falando Que é pegar aí 50 reais, 100 reais E começar a fazer uma rentabilidade em cima dele E como é que eu faço isso? Bom, se você pegar 100 reais E aplicar, por exemplo, no Tesouro Direto uma renda fixa Você sabe que agora com a taxa Selic aumentando Você vai ter uma rentabilidade legal no final do ano Ou seja, às vezes estão pagando 10, 12, 15, 16% no final do ano Isso é bom? Cara, é bom uma renda fixa Mas pô, uma renda de 10% de reais cara vai dar 10 reais no final no final do ano o que eu preciso de uma renda extra é exatamente por isso que eu entrei no mercado de Day Trade muitas pessoas falam assim cara mas Day Trader não dá dinheiro Day Trade não dá dinheiro não dá mesmo para quem quer fazer dinheiro rápido para quem quer arriscar e para quem quer ficar milionário de um dia para o outro agora se você buscar rentabilidade se você buscar Conhecimento: Se você buscar um gerenciamento com um operacional bom cara não tem como dar, não dá certo porque está dando certo para mim e foi assim que eu aprendi Há um ano eu venho praticando day trader e venho ganhando dinheiro como vocês podem ver algumas é, postagens que eu faço lá no meu Instagram e você tá convidado a entrar lá e olhar se você quiser saber mais sobre isso me manda uma mensagem lá no Instagram escreve aqui embaixo para mim que eu vou te mandar um link para te ajudar a ter um conhecimento melhor porque desta forma fazendo uma rentabilidade maior às vezes de 80, 90% do, do valor que você está investindo, por exemplo, de mil reais, às vezes dá para fazer R$800. reais. Às vezes, de 3 reais eu faço mil reais Às vezes, de R$100, eu faço R$500, R$600, reais Ou seja, eu faço uma renda extra conforme os meus conhecimentos, conforme eu aprendi e conforme manda o meu gerenciamento. Se você quiser saber mais, me manda uma mensagem que eu vou mandar informações melhores aí pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não fique preocupado, não. Existe solução pra tudo. Não destrate o teu imóvel. Busque soluções. Tenho certeza que você também vai vai conseguir.